Hoje eu vou ensinar vocês a como pintar as unhas sozinha. Nós vamos precisar de um esmalte, um palito e é isso! Eu vou começar já com a base aplicada. Eu uso uma base de fortalecimento com cravos, eu já falei dela lá no blog, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E vou pegar o nosso esmalte. Eu peguei uma cor bem chamativa para vocês conseguirem ver direitinho mas eu aconselho quem está começando a pintar com cores mais claras que é mais fácil de mascarar as falhas e aí, conforme tu for pegando prática e tu for te sentindo segura, tu vai escolhendo cores mais escuras eu vou usar a técnica dos três pontos teoricamente <risos> que consiste em passa uma pontinha no meio da unha espalha para frente passa para os lados e tenta não encostar muito na cutícula. No início vai ser difícil, tu vai sujar a mão inteira, mas consegue, relaxa. Eu vou aproximar um pouco para vocês verem, põe na unha, passa para um lado e passa para o outro. Não é difícil, gente, é uma questão de prática, com o tempo tu vai acostumar e vai fazer bem rapidinho. Hoje eu já não demoro mais tanto e não pinto mais tanto os meus dedos, mas no início eu pintava muito. Então depois é só pegar um palitinho e limpar ao redor, se precisar passar um pouquinho de acetona com o palito para limpar melhor. Também pode. Eu espero que vocês tenham gostado, se esse vídeo foi útil, dá um like aqui embaixo e compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo. Tchau!